Quem é o deus das bruxas e quais os poderes contidos em suas faces, caçador, green man e ancião? Será que você compreende o real poder por detrás do deus das bruxas? Você sabe se conectar com as faces triplas da divindade?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 o nosso encontro. Hoje, eu vou falar sobre as três faces do Deus das Bruxas, que é uma dúvida recorrente de vocês. Mas não só isso, eu também vou ensinar você a trabalhar com essas faces de poder para tornar os seus rituais ainda mais grandiosos e fazer com que suas magias e suas ritualísticas se tornem mais poderosas. É muito comum para quem está começando a estudar sobre bruxaria ouvir falar sobre a Deusa Tríplice. Tem muito conteúdo e muito material que você encontra por aí a respeito dessa visão tripla da deusa, mas pouco é falado sobre a visão tripla do Deus e também tem poucos conteúdos que abordam com mais é, forma direta, vamos dizer assim, essas faces divinas do Deus. Porque se a gente for falar sobre uma divindade tripla e a gente entende que os deuses têm sua polaridade, logo o deus também teria que ter uma face tripla que consiga se polarizar com essa face tripla da deusa. Então é muito importante a gente tirar um pouco das mistificações por detrás desses conceitos e trazer para vocês com um pouquinho mais de detalhes essa configuração tripla do deus entre as bruxas. A figura do Deus é muitas vezes esquecida dentro das práticas de bruxaria e às vezes simplesmente não é falada e nem lembrada. É compreensível que para a maior parte das pessoas que se refugiam no colo da bruxaria buscam pela deusa e querem cair fora dessa estrutura patriarcal religiosa que a gente costuma ver por aí. Mas, mesmo dentro da bruxaria, a figura do Deus também é importante e ela precisa ser compreendida, porque ela tem, sim, as suas fundamentações, porque ela é uma polaridade equiparadora da deusa. E a gente precisa olhar para essa figura e também compreender como ela se encaixa dentro do culto das bruxas. Também, através da observação, a gente pode perceber que para que as coisas aconteçam no nosso plano, é necessário que existam forças opostas e complementares. Seja essa criação a nível mental, vegetal ou físico, mas essas forças, elas precisam acontecer. Quando a gente fala de divindade, a gente está no campo filosófico, no campo da fé, porque a gente não pode comprovar cientificamente a existência de um deus, de uma deusa. Mas, ainda assim, levando pela pauta da observação, acreditamos que existem duas forças polares e complementares que agem dentro da nossa realidade e essas forças são chamadas de deusa e deus e que agem dentro dessa atmosfera que é é, oposta, complementar, criadora de tudo. Mas antes de continuar o assunto, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira. E para não perder nada do que eu trago aqui para você, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. A primeira percepção humana com relação ao divino com certeza foi a deusa, porque era muito natural ver as mulheres dando a luz e, na antiguidade, não tinha compreensão de como esse fenômeno acontecia. Logo, acreditava-se por diversas maneiras que a mulher era sagrada ou que existiam forças sobrenaturais que faziam com que a vida fosse gerada na mulher, dando a ideia primitiva da primeira deusa. A função do masculino ela foi compreendida ao longo do tempo e muito depois do que era já compreendido como sagrado. A figura da mulher e a figura da deusa enquanto criadora e geradora da vida. A primeira face que eu vou trazer para vocês aqui é o deus de chifres, ou o deus jovem. Essa figura ela tem uma relação muito intrínseca com o início da representação da divindade masculina lá nos períodos antigos, onde a divindade ela era compreendida como a própria natureza e vinha da assimilação dos animais que eram caçados pelos homens primitivos. Esse deus ele era um deus selvagem, ele era um deus que representava o instinto primitivo do ser humano. O deus de chifres que conhecemos, ele vem exatamente desse momento, que representa e assinala o período dos homens daquela época, enquanto caçadores e coletores de alimento. Então, no instinto primitivo, a gente ia ter a divindade, é, sendo o próprio alimento, o próprio animal que era abatido e, ao mesmo tempo, a força divina que trazia a fertilidade e os animais que esses homens primitivos caçavam. Essa figura primitiva da divindade ela surge mais ou menos por volta de 4.300 antes da Era Comum e a gente pode encontrar essas figuras dessas divindades relacionadas à caça em figuras em cavernas e peças entalhadas. As figuras pintadas nas paredes também existem algumas especulações de não serem necessariamente é, obras que retratavam o cotidiano de caça do povo primitivo, mas sim uma maneira ritualística de se expressar à vontade e de se invocar para esse Deus da natureza a sua necessidade de alimento onde, através desse ato intuitivo de feitiçaria, se desenhava nas cavernas aquilo que eles gostariam de trazer, um pedido, um auspício a essa força criadora. Sendo assim, essa primeira face do Deus, Deus cornífero ou Deus jovem, representa o estímulo primitivo dos seres, representa a sexualidade, a virilidade, representa tudo aquilo que é natural, que é livre e que, é, e que não pode ser contido. É uma força de extrema capacidade de criação e uma energia que pode ser invocada quando é necessário trazer para fora coisas que estão ocultas, colocar de verdade quem você é na realidade e dar vida aos desejos. Essa intenção primordial do deus de chifres é, instintiva, criacionista e completamente expansiva pode ser encontrada ou assimilada também em outras culturas com outras divindades. Então a gente pode colocar alguns arquétipos que têm uma relação muito próxima com essas energias, como Quernunus, Pã, Ganesha, Horus, Lug e Dionísio. E se a gente for fazer alguma equiparação com relação a culturas, pode ser que a gente encontre outras divindades que têm uma relação aí com esse primeiro deus primitivo. Os rituais que você pode trabalhar utilizando esse arquétipo divino são rituais voltados para a construção, para fazer com que coisas possam nascer, crescer, se desenvolver, para que você possa aceitar coisas em você, para que você possa trazer para fora instintos mais primitivos e que te deem poder e tudo que é relacionado com o início das coisas e com o empoderamento. Então essa face ela traz poder e vida para todas as coisas. A gente também pode associar essa face do Deus com o Sol que tá nascendo até mais ou menos às 10 da manhã, onde ele começa a criar um impulso e um instinto primordial de vida e vai alçar voo até o meio-dia. Mas antes da gente continuar, eu sei que o conteúdo tá muito bom, eu quero te fazer um convite, me segue lá no Instagram, @cedricnightingale. Cedric Nightingale, lá tem outros conteúdos e também você pode conversar comigo me enviando uma mensagem por direct, então me segue no Instagram, @cedricnightingale. Cedric me envie uma mensagem lá no direct pra gente poder conversar. A próxima face do Deus é o Green Man o pai ou aquele que é encapuzado. E essa face do Deus fala muito sobre as questões mais agrícolas, diretamente sobre o plantio, sobre a colheita e sobre o cuidado para com as tribos, as famílias. Conforme as culturas foram se desenvolvendo, também foram se desenvolvendo novas técnicas de cultivo, arado, animais que trabalhavam o solo, dentre outras técnicas de plantio rega e cuidado com as plantações. Então a gente tem uma divindade que não é mais a divindade da caça, a carne, o animal vivo, que é morto e visceralizado para então poder ser ingerido. A gente vai ter uma divindade que é mais voltada para o plantio e para as coisas que nascem do solo, o trigo e para outros tipos de grãos e cereais. Uma coisa muito importante que acontece nesse período, quando a colheita passa a ser mais observada, é a percepção dos ciclos sazonais. E nesse momento a gente percebe exatamente essa figura da divindade que passa de jovem e envelhece ao longo do inverno. E a gente começa a ter esse movimento diferente com relação à compreensão da virilidade da divindade. O Deus, que é jovem e viril enquanto figura caçadora, o senhor de chifres, ele passa a se tornar uma divindade que tem o seu auspício na velhice e, quem sabe, na morte ou no próprio sacrifício, quando os grãos são ceifados da terra. Esse arquétipo do Deus está intrinsecamente relacionado com os processos de colheita. Então, ele vai ter uma relação muito mais voltada para as condições agrícolas e para como funcionam os ciclos sazonais. Ele é um Deus é, mais consciente e também data desse desenvolvimento do homem. Ele não é mais tão primitivo. Ele passa a racionalizar, raciocinar e fazer movimentos voltados não só para a alimentação, mas para o cuidado com a própria tribo. Ele não sai mais é, em busca de caça e passa muitos dias fora. Ele já tem uma compreensão melhor de como as coisas funcionam e até mesmo de uma medicina. Sendo assim, esse Deus ele é um Deus mais voltado para o cultivo, não só dos cereais, mas o cultivo da família e de tudo aquilo que é importante, na busca de um desenvolvimento mais saudável para aqueles espaços tribais ou aquelas, é, aquelas cidades do passado. E, novamente, se a gente for pensar nessa assimilação com outros arquétipos divinos de outras culturas, todos os deuses que têm uma figura criadora ou paterna podem ser colocados dentro dessa visão. Então, a gente pode trazer Zeus, pode trazer Odin, a gente pode trazer o Tupã, e entre outros deuses voltados para essa ideia de paternidade ou criação. Sobre rituais que podem ser feitos utilizando esse arquétipo divino, todos os que têm relação com essa transformação, desenvolvimento, com essa ideia do evoluir, né? Do ser uma semente e ter que desenvolver e se tornar uma grande árvore, enfim, ou qualquer outra coisa que você deseje. Botar os sonhos para se tornar realidade, ou até mesmo compreender coisas em você que precisam amadurecer. Dá também para trabalhar situações voltadas para a ceifa, ou seja, o que eu preciso tirar da minha vida para que ela possa caminhar. A gente tem que lembrar que quando esses materiais eles nascem do solo, eles precisam ser colhidos, né? Então a gente também precisa colher, separar o joio do trigo dentro da nossa própria realidade. Então o trabalho com essas divindades... É, voltadas para esse tipo de coisa é muito interessante, vale a pena de ser explorado. Antes da gente seguir, eu quero convidar você para fazer parte de uma iniciativa muito legal aqui do canal, que é a Revoada Roshinol o nosso grupo secreto, aonde você vai ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis Para isso você tem que ser membro aqui do canal e sendo membro do canal você consegue encontrar categorias que fazem sentido aí com a sua realidade, a gente tem a Revoada, que é a categoria onde você vai participar do nosso grupo secreto vamos falar sobre magia, a gente tem rituais mensais, você também vai poder ganhar o nosso selo de verificação de membro, onde eu vou conseguir notar você em todas as lives e te responder passar suas perguntas na frente do pessoal quando tiver live de tarô e também você pode fazer parte do Círculo Rouxinol que é o nosso espaço de treinamento, onde a gente tem vivências, rituais e um treinamento mesmo mensal para você então é muito simples, é muito fácil participar, aqui embaixo, do lado do botão então, inscreva-se. Tem um botãozinho inscrito? Seja membro. Clicando nesse botão, você escolhe a categoria que melhor faz sentido para você e faz parte da nossa revoada. Se você não estiver achando aí o botão do Seja Membro, na descrição do vídeo também tem um link para você poder participar. Então, não perde tempo e vem fazer parte da nossa revoada. A terceira face do Deus é a face ancião. E, como propriamente diz, ele é o findar do ciclo do homem, do ser humano, aonde ele já compreende todas as situações da vida, já passou por diversas vivências, dores e alegrias, e ele já percebe que o tempo está consumindo a realidade dele, e que logo as coisas se findam. É a imagem do velho sábio, a carta do Eremita, o senhor que não tem mais tanto medo do caminhar, que ele já percebe as questões com maior facilidade e que até mesmo aconselha os jovens que vêm antes dele. A gente vai ter essa figura muito voltada principalmente para a questão da monarquia, onde os mais velhos ensinavam os príncipes a trabalhar e a desenvolver um bom trabalho para com a sociedade. A gente vai ter a figura dos conselheiros e essa imagem do sábio que entra dentro desse movimento do Deus enquanto um ancião. A antropologia da morte é uma coisa estudada como o último ato de liberdade do ser humano. E depois disso, não se tem mais compreensão. A morte também traz para o ser humano a capacidade expansiva de intelecto. E especula-se que o ser humano só está onde ele está hoje porque ele percebeu a dor da perda que vem após a morte. Com isso, a consciência expande e a gente passa a ter a percepção das nossas emoções. Sendo assim, o Deus da morte, o ancião, é aquele que está entre o início e o final da jornada. E ele é também a morte. A morte propriamente dita. Ele é o final do caminho e conhece todos os mistérios. Ele é a libertação do ser humano para um outro espaço que a gente não tem muito como dizer, não existe comprovação científica, não tem como falar sobre o outro lado. Por isso, ele é o grande mistério oculto e revelado. E também com o desenvolvimento da sociedade, onde os homens eles têm cargos sociais, eles têm uma família, eles têm bens materiais que são passados de geração para geração, a morte ela se torna um processo e esse processo muda e molda toda uma realidade de uma família de um grupo de uma cultura e esse processo ele é físico mas ele também é espiritual e justamente por esses processos que acontecem ao longo né, do processo da morte em si o deus enquanto ancião permanece nessa leitura de movimento porque a morte de uma pessoa muda drasticamente a realidade de quem está vivo quando alguém que você ama ou simplesmente simplesmente se importa, morre, por mais que na hora ou prematuramente a gente nunca vai conseguir dizer quando é a hora de alguém morrer, essa morte ela move alguma coisa em nós. Seja para a gente lembrar que a gente está vivo ou deixando de fazer alguma coisa muito importante, ou a gente tem esquecido de ser feliz, ou a gente está dentro de um ciclo vicioso e que a gente não tá conseguindo é, se sentir satisfeito, a morte ela não é só o findar da vida de uma pessoa e a passagem para um espaço de mistérios, mas ela é o toque da realidade que pesa para todos aqueles que estão vivos. Então a morte, ela se torna não só a grande incógnita, porque acontece do outro lado, mas ela também é o grande despertar da consciência dos que estão em volta. E é por isso que o Deus ancião, ele é a revelação de tudo que está oculto ou daquilo que você não quer enxergar. Essa face do Deus, ela representa a sabedoria, o conhecimento oculto e revelado, ela representa a transformação e representa todas as compreensões é, de questões que pareciam ser difíceis ao longo da vida. É uma face que fala da paciência, essa face é uma face que fala sobre enxergar as verdades nuas e cruas e passar por cima das adversidades que muitas vezes simplesmente vão acontecer e a gente não tem como correr ou aceitar situações fatídicas e aprender dentro delas, ou se revoltar com relação a coisas que, infelizmente, não podem ser alteradas. Essa face do Deus é a grande incógnita da transformação, que muitas vezes vem por conta do sofrimento, mas ainda assim é o mistério da transformação através do conhecimento que é sentido e vivenciado. Você pode trabalhar com essa face do Deus para compreender coisas que são difíceis, para poder transformar coisas em você, para poder aprender a ter um pouco mais de paciência, sejam com as suas limitações ou com as limitações do outro. Você pode trabalhar com essa face do Deus para compreender mistérios e segredos ocultos da espiritualidade e ter acesso a esse transformar que a morte, a transformação da morte, causa nos indivíduos. Essa face do Deus é uma face que muitas das vezes as pessoas fogem, porque fala sobre a finitude, ninguém quer pensar sobre o final, mas dentro do final sempre existe um recomeço, que é onde as pessoas esquecem da valia da transformação. Então, essa face do Deus é uma face que eu realmente recomendo ser trabalhada quando você estiver com a sua vida um pouco mais tranquila e vai ter tempo para respirar e perceber esses ciclos de modificação que podem acabar surgindo. Com relação a culturas e outras divindades que podem ser assimiladas, a gente pode trazer para a realidade algumas comparações com divindades que tenham relação com a morte, com a passagem, com o próprio reino da morte. A gente pode trazer Hades, Plutão, Anubis, Osíris, e dentro desses arquétipos, trabalhar essas transformações, até mesmo de acordo com os mitos que você está estudando ou pode se deparar. A gente também pode assimilar essa face do Deus com o sol poente, quando ele começa a sumir no horizonte e a gente não sabe como vai ser o sol no próximo dia, se vai estar escondido pelas nuvens, se ele vai ser muito mais forte e acaba que é esse o mistério, né? o final para qual início? Essas são as três faces comumente vistas a respeito da divindade, lembrando daquele movimento dos ciclos né, de nascimento, crescimento e morte, da mesma forma que a compreensão que a gente tem dos movimentos da deusa. Se você não assistiu ainda o meu vídeo falando sobre as três faces da deusa, clica aqui em cima no card que você vai ser redirecionado e aí você pode linkar as faces umas com a outra. É muito interessante a gente observar essa polaridade. Existem diferenças também entre a Deus e o Deus com relação a essas questões, mas a gente não pode esquecer que essa compreensão divina ela também tem uma relação muito é, intrínseca com o desenvolvimento das culturas e como era assimilado as coisas que eram sagradas para esses povos. Então a gente vai ter esse desenvolvimento ao longo do tempo. Sendo assim, vale muito a pena você que trabalha com magia, com espiritualidade, conhecer um pouquinho mais é, de como essa energia divina reflete dentro da sua realidade e como esses arquétipos podem transformar, empoderar e tornar a sua ritualística ainda mais poderosa. Começa a pensar em trabalhos ritualísticos e até mesmo trazer essas faces do Deus para as suas magias e para os seus rituais. E comenta aqui embaixo, nesse vídeo, como que foi e como que está sendo esses seus processos, certo? Eu espero que você tenha gostado e que tenha aprendido. Qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com todo amor e carinho. Muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!